Amigo preste muita atenção, escuta o teu coração, veja onde essa emoção vai te levar. No começo até parece um bem, e a gente não tem nada pra perder, porém ao tirarmos o véu da inocência constatamos como Dependência, escravidão Roubos, doenças e tudo mais É somente o que a droga traz Agora veja o que eu tenho pra dizer Pare e pense no que você vai fazer Sempre é hora de recomeçar, Deixar que a vida aconteça assim. Abrir o coração e sonhar, Abrir o coração e sonhar. Abrir o coração, abrir o coração, Abrir o coração e sonhar. Abrir o coração e sonhar. Abrir o coração e sonhar